Você sabia que o açúcar em excesso prejudica a sua memória? O médico perguntou a um amigo quantos cafezinhos ele tomava todos os dias. E ele respondeu, doutor, são seis xícaras. E perguntou, quantas colheres de açúcar você coloca na sua xícara? E aí ele respondeu, duas colheres em média. Então o médico fez isso daqui. Uma, duas, três... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele pegou o copo e explicou. O açúcar ele vicia o cérebro porque estimula a produção de dopamina.